Oi, Águas Cinzas é a evolução do primeiro brejinho construído aqui em 2008. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Então lá nos idos de 2008, logo que, que a gente começou a construção das coisas aqui, fiz um primeiro brejinho, mostrei em outros vídeos que a gente reativou esse, esse brejinho que ele recebe hoje água da pia, do, do banheiro e do chuveiro. Só que eu estou reparando que as plantas que eu plantei ali, transformei o, o brejinho num, numa pequena hortinha. Né? E estou reparando que está meio seco. Quando eu fui lá dar uma olhada, opa é, as pedras, com o tempo que, que, que foi construído, elas movimentaram um pouco, trouxeram algumas é, fissuras no cimento que estava antes e a água infiltra por ali. Nós estamos numa, numa ideia de transbordo no lugar de perda né, por, in, por infiltração, e aí nós estamos vendo ali que está infiltrando água e eu estou perdendo água. Não quero isso. Né? Então, uma massinha de cimento, fechei o, os caminhos, ok, está tudo legal, a água está descendo, então vamos ver a cascatinha, vamos ver a medida de quanto de água é, eu consumo, no chuveiro, eu gosto de tomar uns banzinhos um pouquinho mais demorados, uns 15 minutinhos. Né? Então, quanto de água entra é, nesse sistema, isso é uma das bases para a gente fazer os cálculos depois de consumo de uma residência, para a gente ter uma ideia de dimensionamento, mas isso é outra história. E aí, então, eu mostro a, a soltura dessa água, a cascatinha que, que se forma, a partir desse, desse sistema, foi o primeiro feito aqui em casa, e aí nós vamos dar uma acompanhada é, sobre isso também. E outra vez falando a questão da perda, e isso vale para a gente, né? a perda de energia que a gente tem porque não foca as coisas. Né? Então, vai perdendo energia o tempo todo, é, seja energia mental, energia emocional, energia física, e quando a gente quer o transbordo, a gente se encher de energia a ponto de transbordar essa energia do bem, do bom, para as outras pessoas e para o ambiente onde a gente está. Essa é a brincadeira que eu venho fazendo aqui ao longo dos anos. Como é que a gente constrói a, a, as bases para que a multiplicidade de vida se estabeleça? E aí a gente precisa de água e nutrientes e o sistema de tratamento é, traz a gente água e nutrientes. Tem outras coisas também, em outros vídeos eu fui abordando é, um monte de, de coisas de como é que a gente reverteu é, só um pasto de, de braquiária numa imensidão, uma quantidade enorme de árvores aqui. Só de pé amarelo são mais de 75, num ambiente pequeno mais uns 20 ou 30 IPs rosa mais as espécies que foram plantadas depois, mais as espécies trazidas por passarinhos. Isso daqui, quando a gente chegou, era um deserto, a gente não ouvia nada. Hoje tem passarinho para todo lado. Bom, vamos acompanhar e vamos ver. E tem um recado para o Adriano Coruja, né? semanas, meses atrás perguntou do Miguel, fazia um tempinho que o Miguel não estava vendo, e o Miguel manda um abraço para o Adriano Coruji Legal? Então, vamos acompanhar. Está aqui o primeiro brejinho que foi feito. Já tem uns mamãozinhos crescendo. Coloquei também, eu transplantei uma framboesa. Mas eu tenho percebido cobrir o solo, mas eu tenho percebido que a umidade anda pouca. E aí eu fui ver melhor o que está acontecendo. E vi que tinha algumas trincas aqui entre a rocha, muitos anos sem usar, né? Então acabou abrindo um espaçozinho e o efluente que vem lá da, da pia do banheiro e do chuveiro, ele acabava infiltrando mais pelo meio do caminho e chegava pouco por aqui. Conclusão, vamos refazer. Então coloquei a massa, vou mostrar aqui em cima também, porque eu ando num processo de buscar os vazamentos. É uma frase que eu ouvi esses dias, a gente não pode vazar, a gente tem que transbordar. Então é preciso que o copo esteja cheio para transbordar. E esse transbordo é para beneficiar a outros. Se tiver vazamento, esse transbordo pode não acontecer. Então eu estou atrás de, de vazamentos, porque é simbólico, né? Estou atrás de vazamentos para resolver os vazamentos e começar a transbordar. Essa daqui é uma caixinha, toda essa parte de encanamento foi refeita, então está tudo certo. Eu queria saber, eu abri essa caixinha e queria saber se estava tendo algum vazamento nos canos. Então coloquei, tirei a água, coloquei uma quantidade conhecida num baldinho e fui lá dentro e coloquei essa água... É, na pia e depois um outro baldinho no, no chuveiro. E, lógico, um baldinho aqui para coletar essa água. Então, o mesmo, mesmo tanto que eu coloco lá, tem que sair aqui. E foi o que aconteceu. Opa! tá bom, bonitão. Esse aqui chegou ontem com os rapazes que estão hospedados aqui. E eles estão querendo adotar o, o grandão ali. Ok. E, e na hora que eu abri, eu vi que tinha umas raízes de plantas. Então, o encanamento está legal. Não está tendo perda. Mas aqui estava tendo perda. Porque se as raízes das plantas estão entrando, o efluente aqui sobe tá está saindo. Então, eu refiz a caixinha, coloquei esse murinho aqui, a mais, para levantar um pouco mais ela e coloquei uma massa forte para impermeabilizar a caixinha. Juntei um tanto de água lá no banheiro e vou abrir agora para acompanhar essa água toda e ver como é que está funcionando. Aqui no banheiro eu construí uma uma banheirinha, né eu consigo fechar ali. Olha a cor da água, ela é meio cinza, água cinza. Isso antes de passar pelo sistema, que aí ela escurece um pouco mais, fica um cinza mais escuro. Então, eu juntei essa água, medi esse volume, então eu sei que meu banho eu gasto aí por volta de 35 litros d'água. Em cada banho. E aí é legal a gente ter essas noções, porque isso influencia depois na, na abertura, influencia depois no dimensionamento do, do filtro e de todo o sistema. Eu vou abrir aqui, né, soltar a, a rolha para a gente acompanhar. caminho dela. Legal, tá saindo bem. E a gente já ouve tá saindo uma quantidade grande, né? Ah, e aí a nossa cascata. Normalmente não vai sair tanta água assim. Mas legal. Então ela está descendo. Ela vai ficar parada aqui um pouquinho. Porque aqui tem um filtro de brita. Depois um bidim. E um pouquinho de areia por cima. Essa água vai infiltrar e vai, ela vai infiltrar ali e vai esparramar aqui por todo esse lugar. Vamos ver aqui em cima, parece que não, não tem nenhuma perda. Ok, a água já desceu toda. Beleza. Depois a gente volta e faz alguns buracos aqui para saber por onde é que a água passou. E aproveitando o serviço aqui e hoje para os fãs, ó quem tá aqui. <risos> Ô Miguel, dá um oi pro povo aqui. Oi, bom dia. Que o eu povo tem perguntado. Adriano Coruja. Bom dia para ele. Que ele um domingo abençoado por Deus. Ah, aí, legal Adriano. Adriano andou perguntando do, do Miguel. Que não tem aparecido nos últimos vídeos. É que eu estava fazendo as coisas ali para cima. O Miguel vem a cada 15 dias. Então, hoje tá de volta aí. A gente agradece a lembrança do Adriano. Miguel... Vai arrumar tudo aqui em volta. É, nós estamos colocando em funcionamento outra vez aqui o, o sistema. Vídeos anteriores já mostrei isso para vocês. E aí vamos dar sequência. Tempos depois, como está nosso sistema? Ele continua com bastante matéria orgânica por cima um pezinho de amora que cresceu bastante, uma amora silvestre, uns pezinhos de mamão. Mas o crescimento das árvores em volta do, do sistema, se a, gente pegar, se a gente pegar os primeiros vídeos, a gente vai ver a implantação desse sistema. Não tinha árvore nenhuma aqui em volta. Então a insolação era muito grande e a gente conseguia... É, ter muitas plantas aqui, muitas flores né agora nós estamos chegando no inverno mais seco bastante mais seco e ao mesmo tempo também bastante sombreado de maneira que algumas espécies já não, não conseguem se instalar mas o sistema está funcionando legal Aqui o solo tá O solo tá úmido e essa umidade descendo para a parte de baixo. Tem também um uns pezinhos aqui de alho-poró e aqui berinjela que tá chegando com uma florzinha. Ou oh, será que finalmente eu vou ou ter uma berinjalinha, esse daqui eu estou pensando de aproveitar essa própria água, fazer um, uma hortinha por aqui de maneira que não demande muito tempo de, de cuidado e não precise ficar regando também. Eu estou sempre buscando coisas que sejam eficientes e que demandem pouca manutenção. Legal, se chegou até aqui, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. Né? Vamos fazer, vamos esparramar essas conversas aí para quem possa ter interesse em transformar o seu terreno, a sua casa, a sua própria vida, né? se auto-transformar enquanto está fazendo essa transformação externa né? e está transformando interno porque está transformando externo também e, e fazer essa viagem é muito legal, é muito interessante, muito gratificante. Legal? Então, um grande abraço e até a próxima!